Sou fraco, tentando acertar. Quantas vezes falhei. Não sou como eu quero, nem como tu queres, meu Deus. Eu vencer. Eu quisera ser puro e mais santo, e os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei que é tu sabes, Senhor. Não consigo te glorificar Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a destra fiel, com a força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração Assim como sou, ó amado e sublime, Jesus. Reconheço que oro tão pouco. E quando eu preciso contigo falar Tenho gasto meu tempo envolvida No tempo que a vida me dá Quando eu esqueço de ler a palavra Que é mais pura e mais doce que é o mel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 como sou, oh amado e sublime Jesus, tu me aceitas assim como sou, oh amado sublime Jesus. Graça e paz. Bom dia, bom dia a todos os irmãos que acompanham aí a programação é, Devocional Diário. É, eu preciso justificar aí, nós tivemos ontem um problema né, com a internet na hora do programa e eu fui perceber esse problema apenas é, depois que terminou o programa. Né? Não conseguimos identificar o problema na hora e eu fiz o Devocional todo e no final... Ficou apenas o comecinho, ali, os primeiros sete minutos. Então, para que nós não percamos o conteúdo, né que foi muito bom ontem, nós vamos repetir, repetir hoje é, o conteúdo de ontem, que é Sinais do Novo Nascimento. Nós vimos aí alguns sinais característicos do Novo Nascimento. Ou, é, também ontem à noite, ali em Jacutinga, nós... Vimos alguns sinais vitais, né, que prova que o crente está realmente vivo espiritualmente. E se você não assistiu o culto de ontem à noite em Jacutinga, eu recomendo você assistir. Foi uma bênção. Né? E, então, como uma continuidade daquele assunto, nós vamos é, falar sobre isso. Né? Sinais é, do novo nascimento. Marcas que são características uh, do novo nascimento. E para isso eu quero ler Mateus capítulo 7, versículo 17, onde Jesus diz assim, semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A Bíblia ela mostra para nós, é, algumas marcas e algumas características que são é, características de pessoas que nasceram de novo. Então, quando nós dizemos que passamos pelo processo do novo nascimento, espera-se que nós é, tenhamos essas características, as quais eu vou listar aqui seis características de quem nasceu de novo. Né? Primeiro que a primeira característica é que ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Em 1 João capítulo 4, versículo 15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Confessar a Jesus publicamente é justamente é, faz parte da vida cristã. Não só confessar, mas também compartilhar testificar da sua fé com os seus amigos e conhecidos. O segundo, a segunda característica daquele que nasceu de novo é a obediência aos mandamentos de Cristo. Porque nisso, insiste, ou melhor, nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Isso está na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3. E como a Bíblia está o tempo todo dizendo, Obedecer é melhor do que sacrificar. É muito melhor você obedecer a palavra de Deus do que fazer grandes sacrifícios, grandes campanhas. Deus não está desejando o seu sacrifício, mas Ele realmente deseja ver a sua obediência à palavra de Deus. Obediência aos mandamentos de Cristo. E assim como a obediência, o amor pela palavra de Deus é a terceira característica que eu quero visitar aqui, porque, afinal de contas, foi por esse amor à palavra que nós tomamos a nossa decisão de, custando a nossa reputação, custando é, a troco de é, tantas lutas e provas as quais temos enfrentado, mas justamente por esse amor à palavra de Deus, quando nos foi é, apresentada a palavra E a opção de escolher Se fica com a palavra Ou se ficará com a sua própria reputação é, Com os amigos que você conquistou Ao longo de uma vida toda E quando foi feita essa é, Foi dada essa opção Você tomou a sua decisão Porque você ama mais a palavra de Deus Do que qualquer outra coisa nessa vida E essa é uma característica De... Alguém que nasceu de novo. 1 João capítulo 2, versículo 5 diz, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Uma outra característica muito comum daqueles que nasceram de novo é que quando ele peca, é, ele fica ele sente-se mal. Ele se sente triste, ele se sente realmente péssimo por pecar. Porque, afinal de contas, ele não deseja pecar. Porque ele sabe que o pecar é uma ofensa a Deus. E ele não quer ofender ao seu Senhor que o salvou. 1 João capítulo 3, versículo 9 Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. O que, que é a semente de Deus, se não a própria palavra de Deus, de acordo com Mateus 13? Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então, um, uma, um crente que nasceu de novo, ele não deseja o pecado. E quando, por alguma razão, ele tropeça e cai no pecado, ele vai se sentir muito mal e ele vai imediatamente arrepender-se e pedir o perdão a Deus. A quinta característica de quem nasceu de novo é que ele mantém fora do caminho da tentação. Ele não está procurando estar no caminho da prova da tentação. Ele fica longe. Ele evita a tentação. Porque quanto mais perto você estiver, mais chance você tem de ceder à tentação. Então, mantenha-se fora do caminho da tentação. João, em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 18, ele diz, nós sabemos que aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. E por último, irmãos, é, e não menos importante, é, e talvez uma das coisas que nós podemos considerar como das mais importantes, não é? é uma última característica que eu quero listar, não que não existam outras, né? é, eu estou listando apenas essas hoje, mas eu sei que há muitas outras é, características daqueles que nasceram de novo. E a última que eu estou listando é amor aos outros cristãos. É, o amor é a base, nós falamos ontem sobre o pulsar, não é? é uma das características que você está vivo no reino de Deus, é quando o seu coração está batendo espiritualmente falando. É quando você está se movendo em amor para com o seu próximo, para com o seu irmão. 1 João 5:1 diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Então, da próxima vez que você vê essas, essas características, esses sinais de nascença espiritual em alguém, então você sabe você está lidando com um cristão nascido de novo. Agora a pergunta principal é, será que as pessoas à sua volta é, podem também estar vendo é, essas marcas, esses sinais na sua vida? Reflita bem, pense bem, porque afinal de contas nós somos chamados para sermos parecidos com Cristo, para realmente servi-lo e sermos cheios do Espírito. E se somos nascidos de novo, nós iremos sim produzir, essas marcas de nascença espiritual e eu quero que você agora é, participe comigo desse momento de oração nós vamos orar por Abraão por Silvia Larguesa, por Edmar Rosa é, da cidade de Araras por sua aposentadoria ele está, estará passando por perícia né? e ele pede oração é, da igreja por esse propósito nós vamos falar com Deus querido Senhor mais uma vez nós nos aproximamos da tua presença agradecidos a ti por tudo que o Senhor já tem feito por nós agora Pai nós apresentamos esses pedidos de oração ao Senhor nós rogamos por cada um desses nomes Senhor faz a obra na vida dos seus filhos Cura o enfermo. Liberta o oprimido. Salva, Senhor, o pecador que ainda não tem tido um encontro com o Senhor. Possa ele ter uma experiência contigo. Pai eterno, nós rogamos ao Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs espalhados por essa nação. Nós rogamos a Ti, Senhor. Que o Senhor aviva nossos corações. Que o Senhor levante um grande avivamento nessa nação, que nós possamos participar disso e ver o poder de Deus fluindo na igreja. Levanta, Senhor, obreiros cheios da unção do Espírito Santo para guiar o Teu povo à palavra, a Cristo. Senhor, guarda-nos no percurso da viagem, em todos os caminhos, nesse roteiro que estamos, que o Senhor nos livre de todo o mal, e nos dê um tempo maravilhoso sempre em Tua presença em cada lugar por onde vamos. Nós pedimos e agradecemos pelo nosso dia, pelas bênçãos de Deus em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você que está acompanhando agora aí é, em tempo real né, do, do, da publicação desse vídeo. Hoje o vídeo não é ao vivo, né, por conta desse probleminha que tivemos ontem com a transmissão. Então nós optamos por gravar o vídeo e subir o vídeo aí gravado para que você não perdesse de novo, né? Então, nosso Deus abençoe, nossa saudação a todos. Tanto os que estão assistindo agora aí no momento da estreia do vídeo, quantos que vão assistir depois, né? Hoje à noite, dia 24 de fevereiro. Hoje à noite culto na cidade de são Pedro, São Paulo, às 20 horas, culto no lar, na casa da irmã Silvia. Você é nosso convidado. Se você mora aí na região, é o nosso convidado a estar conosco ali em São Pedro. E que Deus te abençoe. E amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos juntos mais uma vez com mais um devocional diário. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir.